Fala galera, beleza? Feltom aqui pra mais um vídeo pra vocês, galera. E hoje, como vocês podem ver do título, eu vou tentar mostrar pra vocês as noções básicas que você pode ter em cada mapa. É. As padrões, né? Tipo assim, aqui por exemplo, hoje eu vou mostrar pra vocês da Nuke. Isso é o fundamento básico, as coisas que você tem que ter pelo menos aqui pra poder jogar Nuke. E é isso, galera. Estamos aqui no server, eu vou colocar na tela pra vocês. Então vamos lá, galera. Ó, primeira coisa, galera, você tem que saber as smokes básicas aqui no mapa, as bombas que são mais utilizadas, beleza? Claro, as bombas que são mais utilizadas entre elas, por exemplo, de TR é as smokes passagem fora. Essas smokes, você tem que saber, galera. ela existem dois tipos dela. Você pode fazer tanto lá da frente, como você pode fazer as smokes aqui de trás. A coisa de você fazer as smokes aqui da frente é que você vai surpreender, talvez, o seu adversário. Porque eles vão falar... Porque quando você faz as smokes de trás, elas demoram pra cair e o seu time pode falar, oh, ô, podem passar fora Aí ele já desce, e se prepara lá embaixo, se você faz aqui da frente, você consegue fazer rapidão e descer antes do seu time se preparar, então seu time não, né, o time é adversário, então bora mostrar pra vocês existem três Smokes aqui do fora, a Smoke 1 a Smoke 2, a Smoke 3, e é assim que a gente chama elas, a galera não sei como é que chama, mas a gente, eu pelo menos gosto de denominar elas assim Smoke 1, 2 e 3, fica mais fácil pra poder coordenar na hora, ah, eu faço a 3 eu faço a 2, pá, porque todos do seu time tem que saber fazer essas Smokes a Smoke 1, normalmente eu sigo essa sombra até mais ou menos o fim dela, alinhar com a parte de metal ali da grade, beleza? Pra gente não tomar pescada do galpão. Então eu venho aqui e venho até mais ou menos o fim da sombra aqui, ó. tá com a Smoke. A Smoke 2, galera, eu faço normalmente daqui, ó, do caminhão. Eu alinho com a roda aqui, ó, a lateral do caminhão. E miro mais ou menos aqui no meio das duas janelas e taco de pé mesmo. Ela vai cair mais ou menos aqui. Isso, vai cair aqui, vai tampar bonitinho. E a três, galera, eu faço novamente aqui, ó. Encaixa aqui, ó. Entre o poste e a grade. E miro nessa bolinha aqui, ó. Não sei se você vai conseguir ver na sua resolução, mas tem uma bolinha aqui. E com o jumpthrow também de pé. Na teoria, ela vai tabelar aqui, ó. E vai cair perfeitamente tampando os dois lados, né. Eu vou fazer as é de uma vez pra vocês poderem entender como que vai ficar. Ó, alinhou aqui... Meio das janelas, a smoke 3 você faz aqui, mirando a bolinha. E a smoke 1 você alinha aqui, ó, até o finalzinho da sombra e tá contabelado. Então vai ficar assim, galera, ó. Exatamente assim como vai ficar. Aí você pode passar tranquilamente aqui, ó, que não vai ter como te ver. Só o catch ali, né, mas... É, é quase impossível topar tudo aqui Então você taca uma bugzinha ali Só pra garantir E esses blocos da frente são essas aqui, galera Ó, Pra quem quiser fazer Você vem aqui no, nesse bug que tem aqui é tipo um quadrado, retângulo, sei lá e você vem na ponta dele Mira na ponta do ar-condicionado E taca no walk, né? Eu taco no walk o Yael gosta de tacar... O Iel faz correndo de outro jeito, mas eu gosto de tacar no alto. E a segunda você faz daqui, ó. Você taca a primeira, passa dois, três caras, fica no shield. Aí um ali de trás já faz a três e o outro vem aqui e faz a dois. Que você só alinha aqui mais ou menos e taca nesse poste aqui. É, que ela vai cair tabelada aqui, ó. E você consegue passar, beleza? Eu vou fazer as duas aqui só pra vocês verem como é que fica. Você taca essa. Olha a rapidez que vai ser, galera, ó. ó. Rapidez... Que essas smokes explodem. Não dá nem tempo dos caras lá pensar, tipo, ah, tô passando, sei lá. Quando eles pensam isso, eles vão começar a descer a gente pode sair correndo aqui, que não tem risco nenhum, beleza? Então, é, essas são as Smokes, galera. Normalmente eu faço essas. E essas são as Smokes do fora. Tem, as, tem a, a Molotov também. Sempre que você começar aqui de terra, galera, tenta quebrar os vidros ali, pelo menos os da frente. Por quê? Porque quando você quiser voltar e quiser fazer alguma ataque pra B1, deu algum plano errado, você não precisa quebrar o vidro e, e já meio que deixar os caras ligados. Porque se você quebra o vidro no meio do round, os caras vão ficar ligados. Então, desde a base, você já tem que deixar quebrado o vidro, beleza? A Molotov em cima da casa é essa aqui, galera. Eu subo com a, essa a escada aqui, eu miro mais ou menos aqui na linha azul, com a branca né, da divisão, na verdade, um pouco pra esquerda desse meio aqui, ó, mais ou menos aqui corro e taco, beleza? ela vai cair em cima da casa aqui, bonitinho e vai tirar a casa, não completamente, né porque fica um vão ali, mas ela tira praticamente 90% da casa, né suba aqui rapidão, venho taco correndo em cima da casa, ó. Ela é boa também, porque ela tira aqui a tripla. Ela é muito boa essa Bolotov. Então, se você quiser usar, ela vai ser bem eficaz. Porque ela pode ser usada para o rush B1. Enfim, você vai gostar. A flash, galera. Eu venho aqui, ó. A flash para cegar B1. Você vai descer duto. Que é uma coisa muito normal de se fazer também de TR. Que é uma outra noção básica. Você vem aqui, trava aqui no canto. Mira no meio do, do duto ali de ventilação. Quando a sua mira chegar na caixa azul, você taca. Ó. Ela vai cair aqui Você tacando uma dessa aqui já dá um, um, um... Tipo, a tela do CT vai ficar branca por um segundo E aí já você pode conseguir desse tudo, beleza? Vou mostrar a flash pra vocês aqui de novo Travou aqui atrás, mirou aqui A mira chegou na, no, no container azul, você taca Beleza, galera, essas aqui são uma das bombas é... Normalmente a galera quebra a porta Eles fazem uma smoke tabelada aqui, né? Eu não eu não curto fazer isso aqui não, tá ligado? Eu simplesmente venho com a bomba na mão aqui E taco e desço Mas se você quiser fazer a smoke tabelada É só simplesmente você vir aqui e tabelar na, na direita do ar que ela vai tabelar bonitinho e vai cair ali Então essas aqui são as bombas básicas é... Existem outras, existem Táticas, existem monotomes no bomb, flash em cima do bomb. mas a noção básica O fundamento básico que você tem que ter, por exemplo, aqui na Nunk É isso, e qual que são as noções de jogo Se você desce fora, eles perdem um espaço O que, que eles vão fazer? Vão querer ganhar Um outro espaço aqui na Nunk, e o espaço que normalmente 80% das vezes eles tentam ganhar É o espaço aqui, do, do miolo aqui né? Então, por exemplo, se você é o cara que holda aqui Ou seu copeiro holda aqui, ele tem que ficar 100% ligado, ele tem que ficar numa posição que ele não fica exposto pros três Os três o que? Seria a porta, a casa e o rádio Porque normalmente os times querem bater Então você tá aqui rodando Você pega um pixel muito roubado aqui Os caras vão bater Você ou vai pegar a informação Ou você vai matar um e voltar Ou você vai matar um e vazar Com isso, com essas três opções Você consegue jogar bem melhor o round Então você, o Boltz normalmente roda aqui né? Então você, se você quiser ver demo do Boltz Ver demo de quem roda aqui É bem importante Você pegar o fundamento de se os caras Se a gente conseguir um espaço lá no fora A tendência deles é querer bater aqui E com isso você cria muitas que você pode fingir que você vai fora e depois voltar. Por aí vai, entendeu, galera? Então, essa é uma outra noção básica. Outra noção básica, galera. Se você estiver aqui no descendo aqui no metrô, você tem que ter quase a certeza que vai ter dois aqui embaixo. E o pixel que você precisa tirar quase 100% das vezes é esse aqui. Então, você vem aqui, ó. Você não precisa abrir muito, não, galera. Eu não testei, se dá pra fazer daqui. Deixa eu ver. Tá. A questão é a seguinte. Se você soltar a molotov e tirar aqui embaixo, o cara vai ficar aqui. Então, se eu fosse você... Né, que normalmente a galera faz Eles abrem um pouquinho aqui, ó, e taca no walk rapidinho Ela vai cair aqui Tá vendo? Aí o cara não vai poder voltar Vai tirar toda essa área aqui, o cara não vai poder voltar E se ele ficar repicando aqui Ele pode até matar um, mas eu Provavelmente a, a gente vai dar trade, né? Porque o cara vai estar tá em constante eu Não sei a palavra, ele vai estar tá aparecendo o tempo todo pra gente, beleza? Então quando você chegar aqui embaixo, tenta sempre Deixar duas mole guardadas e uma smoke pra quê, galera? Pra fazer essa Pra você dominar aqui embaixo bonitinho, entendeu? Dominou, abre todo mundo junto aqui, sabendo que você não vai tomar daqui Por que que essa mole aqui é importante, galera? Porque o cara pode ficar aqui e ver você primeiro E ver sua cabecinha primeiro, entendeu? Então é melhor você tirar ele daqui de baixo e poder abrir pros outros pixels tranquilo, aí aqui embaixo tem várias formas De você fazer, o cara pode estar em cima do bom, pode estar Embaixo do bom, pode estar aqui no Batman, pode estar aqui na rampa Então normalmente você domina o vidro Aqui, dominou o vidro, um cara fica dando Cover pra você, aí vem um aqui, ó, um molotov tabelado e smoke à direita Opa, não é essa smoke, galera Você vem aqui e smoke certinho à direita Aí vai acontecer isso, você vai tampar a direita, vai molotovar à esquerda Aí você pode encomendar com o seu time, bora <risos> Dominou o bombo porque você fica, é, certo. você fica Certo que você não vai tomar da rampa Fica muito ligado, galera, que normalmente quando você faz isso Talvez um cara, ele tá aqui na esquerda, ele coma pra cá Por quê? Porque aqui você ainda não consegue ver ele Aí na hora que você puxa a bomba, por exemplo Você tá aqui fazendo, você fez a molotov Nisso o cara já vai vir pra cá, porque ele sabe que você vai Smocar aqui, Aí na hora que você puxar a smoke Ele vai abrir, e é isso que acontece na maioria dos times Então você tem que ficar ligado, noção básica de jogo Os caras que conhecem Nunk, joga Nunk pra caramba Eles sabem que eles fazem isso, não é normal Entendeu? Tem que tomar bastante cuidado, beleza? A rampa, galera, normalmente quando você vai dominar A rampa aqui, noção básica, você vai tirar o cara Dali de baixo e há quase certeza que vai vir O cat pra dar os epics mas, como assim, Felps? O repique aqui não. Você vai descer aqui, você vai dominar. Você vai pular aqui, o cara vai estar cravado aqui, entendeu? Porque não importa se você molar aqui. É, tipo, você mola aqui tabelado, tá, tá ligado? O cara ele pode muito bem ficar aqui, ó. E pegar você pulando, pegar você passando, entendeu? Então não tem problema nenhum. É você dar uma conferidinha antes de descer. Não sair pulando, entendeu? Se Ainda mais se você errar ah, a mole. Se você tacar tá uma mole apenas aqui. Pro cara não picar você, o cara fica aqui, ó. No limite máximo. Pega você caindo e vaza. Então seria bom sempre quando você dominar aqui, não sair pulando aqui, entendeu? Você vem aqui, ó. Sobe na caixa, talvez. E dar uma cliezada aqui antes de você fazer isso Beleza, galera? Fundamento básico, né? Tomar cuidado com esse pique aqui De resto, na Nanank é isso de TR, galera O CT, eu vou mostrar pra vocês aqui Quais são as rotações básicas que você tem que fazer, galera Normalmente, quase 80, 90% dos rounds a galera da TR Vai quebrar a porta, vai fingir que vai descer duto Ou vai tacar a bomba, ou vai pressionar, vai quebrar a porta, vai varar Vai fazer tudo, galera E 90, 80% das vezes vai ter essa primeira smoke fora Então não se desespera Sempre no começo do round você combina com o seu time Quem que vai ser O cara que vai descer Por exemplo, o Shelly, o jogador da rampa se o Shello, se eu falar pro Shell, Shell, esse é áudio eu vou fazer isso aqui no fora. Eu não vou conseguir descer. Alguém pode descer? Ou o Shell vai se habilitar? Ou o SHZ vai se habilitar? Porque o SHZ é o cara que roda mais aqui na região da porta terra. Nisso já tem a tranquilidade. Eu posso jogar no fora aqui. E se eles, por exemplo, me travar, eu, eu venho pelo terra aqui, certo? Taca essas smoke aqui. Mas eles fazem as três no fora aqui. Se eu não conseguir parar eles fazendo isso, eu não vou conseguir mais descer. O que, que tem que fazer? Ou essa HZ vai descer. Mas é difícil também pra SHZ. A maioria das vezes, porque os caras quebram as, a porta e esmoca essa. Pra você passar dentro dessa smoke de seduto sem saber se descer mais ou menos, é meio perigoso, então a gente já pede pro Shell descer, nisso a rotação, que é o do IAO, a WP já assume a rampa, e a gente fica 2 B1, rampam lá embaixo e eu pronto pra dar combate no fora então, essa tem que ser o fundamento básico de CT você sempre combinar com o seu time que que você vai descer, e você ter uma boa travada aqui na B1, uma boa um bom anti-runch porque normalmente a galera explode B1, entendeu? Normalmente a galera estuda você, se você for um jogador ou um time que tem muito preferência de bater no fora aqui, a galera vai começar a fazer mais explosões B1, eles vão fingir, smokes fora eles vão travar você no fora, e vão voltar pra B1 de você na B1. Então, os dois players da B1 tem que ficar sempre juntos, sempre jogando. É. Tem uma química ali, entendeu? O que tá, vai tá olhando um ou o outro, travar na hora certa. Porque normalmente quando uma galera vai fazer a explosão da B1 e, a, e o cara vai lá e trava com uma smoke. É o time perfeito. Então, galera, fica sempre ligado nisso, beleza? Essa aqui são, mais vezes, as funções de CT. É, não existe smokes padrão, mas tipo, normalmente eu taco essa aqui tabelada pra poder só dar uma causada nos TRs. E é isso, galera. Essa aqui é, é, é o fundamento básico que você precisa ter se você for jogar Nunk. É a noção básica que você precisa ter, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo e espero que tenha ajudado vocês um pouco. Tamo junto, galera. Obrigado pelo, pela companhia. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!